Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Watchmen, e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série. Fica ligado aí! Bom, galera, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Bulldog Nerd, né? E, galera, é importante aviso aqui, como a gente vai falar de alguns eventos que estão presentes tanto na HQ Watchman quanto na série Watchman. Esse vai ser um vídeo com spoilers, então ficou o aviso aqui. É, e essa série é ambientada 34 anos depois dos acontecimentos ali da HQ do Watchman. E vai contar a história ali da policial, detetive Angela, que está investigando o assassinato do colega dela de trabalho. É, e ela vai trabalhar também com a polícia de Tulsa, né, para descobrir quais são os objetivos ali da Sétima Cavalaria, né, que é um grupo de supremacistas brancos ali que tá tocando terror ali, então a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse grupo aqui ao longo da série. Bom, e essa série ela é baseada na aqui do ótimo que foi lançada ali pelos anos 80 pela DC e eu vou dizer que ela é considerada assim uma das melhores hq's de todos os tempos. É, e todo esse hype também ele tem um motivo né a história aqui que foi criada pelo Alan Moore e a arte criada pelo Dave Gibbons eles de alguma forma mudaram a nossa forma de enxergar as histórias de super heróis né porque eles apresentaram aqui personagens com várias camadas né personagens que têm falhas de caráter, personagens que tem uma área cinzenta, várias nuances das personalidades deles. Então todas essas camadas são muito bem trabalhadas na HQ. E por isso o aspecto inovador dessa HQ é o Watchmen. E a gente sempre fica intrigado aqui com os personagens e aí junta isso com uma narrativa ali que pega bem o contexto histórico, a aflição ali de várias gerações e o resultado é excelente. É, e na minha opinião, qual o grande acerto dessa série Watchmen aqui do HBO? É pegar e respeitar realmente esse material Original da HQ, todas as problematizações trazidas, essa discussão, a reflexão sobre as angústias da geração em cada época aqui que a HQ mostra, né? E trazer isso para os tempos atuais, né? Eu acho que isso foi feito de uma maneira muito interessante pela série. E de alguma forma foi justamente isso que fez a HQ do ótimo ser tão celebrada. E o fato de não fazer uma representação e sim uma continuação da história da HQ acho que foi, assim, um ponto muito inteligente. É, qual foi a grande sacada aqui do criador da série, né? O Damon Lindelof, né? Ele tirou aquele pano de fundo de Guerra Fria, que realmente era uma tensão ali que marcava muito os anos 70 e os anos 80, principalmente na sociedade dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Tirou aquele pano de fundo, e trouxe uma problemática que, infelizmente, é muito atual e é algo que voltou muito, né? Que é o conflito racial. Não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países, né? O ressurgimento desse sentimento nacionalista, ele arrasta junto essa superioridade racial e moral, né? E isso tem ficado cada vez mais forte. Bom, inclusive é nesse contexto que surge a sétima Cavalaria, né? Que é uma espécie de seita ali. Como se fosse uma KKK atual, né? É inclusive escrito com o K numa referência bem direta. É, e o que a Sétima Cavalaria fez? Eles pegaram aquelas máscaras do personagem da HQ, né, do Horschach, e eles usam ela como uma referência a esse racismo e essa luta por uma superioridade racial, né, pra fazer uma limpeza na sociedade. Agora, na HQ, o Horschach, ele não é racista, né? A única coisa que a gente vê na HQ é que ele tem Algum apreço por um jornal de extrema direita que, por sua vez, faz elogios a KKK. E então, indiretamente, eles pegaram essa referência do Rorschach para usar como uma bandeira para essa luta deles, né? Mas o personagem. Na HQ ele não é racista. E a tensão social aqui na série está tão forte que o próprio governo ele decreta um ato permitindo os policiais usarem as máscaras para a própria proteção da identidade deles. E sobre a estrutura de episódios da série, né? essa estrutura ela segue mais ou menos a estrutura narrativa da HQ, né? onde cada capítulo desenvolve mais ou menos a história de um personagem então a gente conhece um pouco mais as motivações e os objetivos de cada um, então da mesma forma, na série, a gente vê um pouco mais de cada personagem a cada episódio. Né? E assim como na HQ, né, aqui a gente tem na série também vários personagens com várias nuances, falhas de caráter, dúvidas, e eu acho isso excelente, assim, inclusive dá pra perceber bem em alguns momentos a indiferença do Dr. Manhattan com a humanidade. É, a gente tem aquele personagem que eu gosto bastante, o Man Dias, né, a gente vê aqui a frieza e a brutalidade com que ele trata algumas situações assim como na HQ também a gente vê por exemplo ele em alguns momentos tratando os servos ali dele como objetos, realmente usando eles matando alguns deles para fazer alguns testes e até como uma forma de fugir da prisão, então ele segue friamente aquela regra de que os fins justificam os meios, e dá pra gente até fazer um paralelo com uma história que aparece aqui na HQ também, de um menino ali que ele tá lendo um gibi de piratas, e é um personagem que acaba construindo um bar com cadáveres ali, então ele usa corpos para chegar à civilização, que era o objetivo final dele, né, assim como o Ozymandias, né? E a própria relação da gente Laurie, né, que agora ela assume o sobrenome Blake, do pai que violentou a mãe dela. É, agora eu acho que um dos maiores problemas da série, na minha opinião, claro, né, são os episódios iniciais, né? Eu acho que esses episódios iniciais, eles são bem escritos, mas eles acabam apresentando mais perguntas do que respostas então dá pra gente dizer que o início da série ele é um pouco arrastado. Então no início a história não nos empolga muito, mas da metade em diante a história começa a engrenar e aí a gente fica preso demais. Né? E a gente precisa falar aqui de alguns episódios espetaculares. Então tem aquele que fala da história do Justiça Encapuzada, Pode ter gente que não curta tanto, porque na HQ esse herói tem uma história que não tá, que tá em aberto, né? Então pode ser que tenha gente que não curta, mas assim, eu achei o episódio espetacular. É, a gente tem que falar que o roteiro desse episódio, a fotografia e a montagem desse episódio estão espetaculares, né? É um dos melhores episódios dessa série, que mostra como aquele personagem que era um policial inocente, ele acaba se tornando um homem agressivo e vingativo. Né? E outro episódio, assim, ó, excelente, é o que conta a história da detetive Angela e da relação dela com o Dr. Manhattan. Então, acho que responde muitas das perguntas lá do começo da série e realmente faz todo um gancho ali do desenvolvimento da personagem, que é a Sister Knight. É, o fechamento da série, pra mim, tá espetacular, né? Dessa primeira temporada, eu não vejo necessidade de... Temos aqui outras temporadas, mas também não duvido que apareçam mais algumas aqui pra frente. Né? E de atuações, assim, a gente tem um elenco incrível, começando... Pela maravilhosa Regina King, ela dominou totalmente essa série, ela tá assim ó, reinando absoluta, ela tá incrível, ela trouxe assim, uma personagem com muitas camadas, realmente tá incrível. É, um que tá muito bem aqui também, o Jeremy Irons, né, ele parece que tá muito confortável, tá se divertindo com o personagem dele, que é o Zimandias aqui, ele tá muito bem, mas eu confesso que em alguns momentos, algumas cenas com ele, aquele clima de traquinagem, ele aprontando ali, na mansão dele, distou um pouco do clima, do tom do resto da série, né? Mas eu acho que isso tem mais a ver com o roteiro que foi dado pro personagem dele, do que da atuação brilhante que ele teve, né? E o Luiz Gossa Jr. também tá muito bem aqui no papel de Will do Justiça Encapuzada. Bom, só aí a gente já tem, assim, ó, três atores que já levaram o Oscar, né? E a Jane Smart que também tá muito bem no papel dela de agente Blake. E o trabalho de direção também tá, assim, excelente. A gente teve várias pessoas ali que participaram da direção, mas o um aqui ficou pelo Damon Lindelof. E respeitou bastante o material original, né? mas também quis dar a pegada e a identidade dele aqui pra série. Né? Inclusive, pra quem não leu o HQ, é bem tranquilo de assistir o Watchmen, dá pra entender tudo super bem, mas claro que quem leu vai pegar dezenas de referências em vários episódios, inclusive sutilezas ali nas atuações dos personagens. É, o que mostra que o Damon Lindelof é bastante fã do material original. Né? Bom, essa é provavelmente uma das melhores séries do ano, foi uma grata surpresa. É, provavelmente quem é muito fã da HQ talvez não estivesse esperando essa série, estivesse até torcendo para que a série não saísse para não sei, não estragarem o material original, mas que bela surpresa que essa série foi criada, né? Então a nossa nota para a série Watchmen é 4,5. Lembrando que as nossas notas